Bom, saiba como emagrecer fácil e simples. O emagrecimento traz a sua bênção. Evita você de ser uma pessoa obesa. existem várias formas de como emagrecer. Embora existam várias formas de como emagrecer, saibam que todas as formas de emagrecer é uma bênção sim. Todas as formas de como emagrecer é uma benção. Existe como emagrecer fazendo dieta, exercício físico, dependendo se for aplicado de uma, de uma forma dá certo e de outra forma não dá certo. Porque daí tem pessoas que fazem exercícios físicos tentando emagrecer e não conseguem emagrecer porque fazem de forma errada. É por isso que logo logo vou te mostrar um blog onde tem treinamento de como emagrecer de forma fácil, simples e correta.